ei malta! Estou aqui a mais um vídeo hoje aqui Mindstones! A nossa linda, lindíssima série E o que é que no último episódio fizemos deve a sala de mãos Podem já reparar aqui de olho Que eu já... Comecei a fazer o telhado uh, Tecnicamente nosso quarto é um sótão É triste não é? Então mas pronto Podem reparar que eu tive aqui até por aqui uma escadinha E malta, yeah, eu vou subir aqui sítio mais alto Para que vocês vejam uma coisa Olha só malta Isto está a dar tanto, mas tanto, a nossa farm está a dar tanto Mas tanta cana de açúcar que isto já deu a volta inteira A este nível Olha só, malta, ali, ali ao fundo, já não há mais espaço para canas de açúcar, não há mais espaço. Então o que é que começa a fazer? Pega assim, começa assim a tirar tudinho, né? E começa a fazer papéis. Então, como é muito útil, não, também podemos fazer açúcar, mas nós não queremos fazer bolos. Vamos aqui e fazemos papéis, que é só fazer isto, literalmente. Temos papais para que é que vamos fazer os papéis? Veremos. Então, temos papais vamos buscar cores. Que eu me lembro era assim. Cores mais papéis. Não está aqui. Não sei onde é que está. já aqui que está computador aqui. As vacas, então, bora malta! Bora procurar e malta. Eu decidi hoje. Não vou fazer nada que tenha a ver com, com, com, com o telhado. Isso tudo. vou fazer coisas totalmente diferentes. Mas antes, quero encontrar só aqui uma vaca. A ver se será assim a receita. Sorry malta Time Time Set dali. Oi ovelhas Malta bora lá Tenta que está a tentar subir mas não consegue Olha, quando eu quero apare eu Não aparecem mas quando eu não quero Estão aqui montes Barra Vamos lá malta O que acontece? Uh, vamos deixar isso para depois, vamos começar a fazer Uma móvel trap E no meu mapa de teste eu fiz essas cenas todas Mas ok eu vou deixar isto ali Que são os baús, né? Para que é que eu tenho isto malta? Faz muito sentido ter aqui Está a travou o Minecraft todo Venho aqui Vou guardar estas Malta Vamos lá pegar aqui mais uma madeira Eu não tenho como dizer assim Pronto, malta. Depois de fazer isto, nós vamos começar a fazer a nossa linda construção. Para isso, é vá sair dali para nada. Muito despenso. Ah, sei, vou fazer coisas assim, meio automatizadas. É preciso, obviamente, redstone. Não, não vai ser preciso. Vai ser preciso zero redstone. Vamos lá ver, vamos aqui fazer uma cena, vamos ter que fazer funis Exatamente, mas antes quero fazer um balde só para fazer um MLG nem se diz bem Pronto, aí, bora, bora, bora, bora, bora. Quer fazer um MLG, não sei é bem Malta, eu nunca fiz um mas já vi pessoas a fazer. Será que o meu dá certo? 3, x 1 e. Deu malta! Deu certo, malta! Deu certo! Ai, malta! Até vai entrar por aqui. Posso ir, né? Ajudaria. Malta, adivinha só! Eu já convidei o Midori Gamer para a série ele aceitou. Uh, mas o meu Hamashi estava todo bugado Eu já lhe dei essas coisas todas E sim, vamos começar a gravar juntos Ele já tem o meu server E ele já pode vir cá se sempre quiser Agora Nós vamos começar a fazer o que é mesmo necessário Eu, eu com a minha mania vou levar um, um aux, né eu, eu tenho que ter os vauzitos E vocês perguntam-se, onde é que eu vou fazer isso? Em que zona é que eu vou fazer isso. Bem, eu vou fazer o pé daquela vila que encontramos lá, sabem? Onde nós encontramos o um milhão de ferros. Exatamente, é essa vila. Tá bom? Então malta, bora lá. Temos bastante trabalho pela frente. Uh, mesmo assim não tem todos os itens necessários. Uh, então bora. É por ali acho que não lembro. Acho que eu por isso estar bocado. Vamos lá aqui. Estou só aqui a ver uma coisa. Não podemos continuar. Ah, está aqui. É melhor acabar com ela antes que é a de vista. Malta, dá para ver que está a travar. Mas bora lá continuar, malta. Até encontrarmos a vila. Pera. Gráficos. Isto aqui está a travar. Desempenho. Pronto. Está ali mesmo Agora de fazer aqui a frente da vila Aqui está perfeito Olha que é que está ali de lado Ok bora lá Então vamos começar aqui faze Fazendo o que Vou numa crafting table e uh, vamos ver se já tem. Tenho... Ok, primeiro de tudo, esquece de tudo. É uma coisa, para lá, barra ah, aquele Então bora lá, está aqui muitas tá aqui muitas coisas na nossa sala de baús Então minérios Minérios, deles, se calhar uso este. Pedras é preciso. Madeira, madeira. Vou precisar de baús. Vou levar também madeira convencional. Comida tenho. E, ah, é, eu acho que é só isso. É só. Então, bora lá. Ir a correr Malta, bora Bora lá malta Vamos ver aquela vila Bora lá Eu quero ficar um grande da Pronzinho. Isto é bem divertido. Hein? Pronto, está ali malta. E vamos começar pelo quê Vamos começar por por aqui baús. Na verdade, vou começar por. Com... Vou começar por começar. Vou lá mais. Vou por pôr aqui várias tochas, né? Não é bom isso no final. Então faço o seguinte: ponho assim. Tá, tá. Pronto, eu acho que isto chega perfeitamente. E aqui eu queria pôr uma slab, umas slab. vamos aqui, tá? E tá? Dá para ouvir isso, hein? Assim não precisamos disto tudo Agora, como é que é na, nos funis? Funei funis? Como é que se diz mesmo? ai com um baú! Tenho que fazer uma baú para conseguir Mas isso só vai dar para um bem Ou seja, bora lá Vamos lá fazer mais funis E eu acho que agora por enquanto chega Como vir está ali uh, Encaixado na no Nossa, no nosso baú lá de estar, tá aqui. Ok, já está a funcionar. Isto vou por aqui. Pronto, chega é literalmente isto que eu preciso. Agora, tapetes. Tapetes tem estes tapetes, mas eu quero mais tapetes. Não é, não é preciso agora. Vamos lá por aqui, tá, tá, Ok, malta, vamos lá para a timelapse que vai dar imenso trabalho, mas é a tempo. E eu começo a timelapse quando já estiver mais avançado, porque isto vai demorar, vai dar tempo. Então malta, depois dessa timelapse uh, Vocês não viram o costume mesmo, tudo? eu fiz partes de mim uh, que é que é Olha isso como com uma armadura das boca E malta, eu deixei isto, não não, não, não, não, não não Por favor, por favor, por favor, por favor Malta, eu não sei uh, Se já spawnou, não sei nada eu deixei aqui muito pouco tempo a ver depois já tinha caído alto. não malta Sem o que é que eu acho que é por causa disto aqui ser muito pequeno malta literalmente isto é pequeno malta eu acho que vou dar uma aumentada e vou pôr aquilo mais para cima ainda vai ficar aí muito op então eu queria só ver antes se funcionou, para isso eu vou lá. Eu faço desta forma. E aqui. Esperanto que isto dê. Pronto, malta, é assim que ficou. Vou dar uma resumida rápida para quem é difícil Literalmente os mobs nascem aqui Onde eu deixei espaço tentei pôr o máximo preto que eu consegui Para isso eu vou ter Eu também vou pôr aqui vidros né Que é para eu ver se estou a cair E o que acontece? Eles acham isto se tiver Isto aqui Se tiver as, as trapdoors Se tiverem assim Uh, uh, se verem assim. Eles mesmo assim entendem que isto está aberto. Então eles passam como se estivesse aberto e bomba caem lá para baixo. Por dano de queda morrem e ficam aqui. Mas isto é muito pequeno para eles. Bem, vocês e é isso malta. No, pro, nos próximos episódios vou tentar melhorar de forma que isto fique func funcional. Uh, infelizmente este vídeo não deu certo o resultado dele uh, Então vamos ter que melhorar literalmente Então no próximo episódio eu irei melhorar ah. é, é isso volta Agora vamos lá fazer outra coisa já que não consegui fazer isto bem Demorei um montão de tempo Vamos lá continuar a construir o meu telhado Pois é, malta. Meu telhadito. Não malta, pensa melhor. Eu vou fazer outra coisa. Eu vou, vou fazer o plano de, um, de, um, de, um, de uma construção que vou fazer. Aliás, oh, já estou a pensar em fazer há muito tempo. Uh, é. Um, uma farm também. Eu irei fazer aqui, não é bem fardo, Não sei explicar, é uma coisa subterrânea. Eu irei fazer aqui as marcas. De onde é que dá, para onde é que vai ficar, né? Bora lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, 7, 8, 9, 10, Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então vai ser assim. Vamos lá aqui, tirar Vamos lá aqui hum, hum, hum, hum. Vamos lá comer um pãozinho hum, hum. Hum. Estava delicioso Então malta uma coisa que também quer fazer muito, que é desta atualização É a luneta, malta A luneta é uma coisa que eu gostava muito de ter Como é que se faz mesmo, uma luneta? Eu não sei, vamos lá ver como é que se faz Já me esqueci, eu sabia a receita, mas já não sei Está a vir aqui? Então, a luneta Está para aqui Não Ah não é assim, não! Onde é que é luneta? Eu vou pesquisar malta Isto aqui é muito rápido, eu vou pesquisar isto rapidamente Tá bom? Como fazer Luneta não mãe está a estou a pesquisar E malta é muito simples Então Espera. Isto não dava Eu acho Eu tenho a certeza Eu achava que era com isto Mas antes deixem aquele like é e inscrevam eu acho que é com ouro e yeah. a ouro ouro ferro madeira acho que não, não, não, não ser Eu vou ver, eu vou ver como é que tá agora. Como é que vai dar? Ah, não. Quero fazer uma luneta malta. Olha, e um escudo também é bom termos aqui um escudinho. Lá. Vem, vem, Bora, Bora. agora, agora estou ao pé, malta. Então malta, pelos vistos, não conseguimos, aliás, conseguimos fazer a farm, mas não conseguimos fazer muito bem. Ainda não está funcional. Para isso, vamos fazer nos próximos vídeos. No próximo vídeo, vou tentar fazer o teto da minha casa. E, a seguir disso, se calhar vamos fazer o resto da mod. É. Então, ficamos por aqui, um grande abraço e fui malta. Tchau.